Ai, ai, vamos começar mais um dia, né, aqui Como a gente é o dono aqui da favela, né Eu como É, aquele... uai, nós vamos dominar essa parada Se os alemão brotarem, os alemão vai se ferrar com nós Moleque, tu tá ligado que tem tá meu braço esquerdo, moleque Eu sei, menino E nós tem que estar dispostos pra qualquer coisa, viu? Já tô avisando os PM eu coloque. Eu vou dar uma averiguada. Bora pegar oh, as motos, oh, oh. os PM tá subindo no muro, os PM tá subindo no muro, vem, vem, pega as motos, pega as zero, motos. Zero, zero. Vem, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vem, vem, segue, segue, segue. Sabe daqui pra cima, sai daqui pra cima. Essa moto é ruim, é curva, homem. Essa moto não vale curva. Oh, eu sei um lugar pra onde eu tenho esconderijo. Vem pra cá, vem pra cá. Eu, vai, vai, vai, nós é rico, depois vai e conserta, vai Não sei é um milhão de dinheiro meu. Nossa, minha moto não vai subir Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai Nossa, mano, nossa Peraí que eu vou chamar o Samu, vou chamar o Samu Ai Eu vou chamar o Samu, chamar vou chamar o Samu <risos> vou chamar o Samu. Deixa eu ligar aqui. Samu? Caiu aquele moto! Aqui na favela! Cola, cola, tem que ser rápido, tem que ser rápido! Cola, cola, cola aqui! O espelho tá emburrotando aqui no morro. Vai, vem, vem, vem! Vem no doze vem no 12! Tão vindo, tão vindo, tão vindo! Meu Deus, eu caí dentro da casa! Eita! Não sei também. Ué, eu tô viciando a parede. Hum, ó. Que ó. Tá, vai, vai. Ai, vai, eu... vai, vai, vai, vai. Vai, Samu. Caiu, Samu. É. Samu, levou? Samu, tu levou? Eu é, levou, levou, levou. Ai, tô melhor. Eu vou voltar aí com a minha moto. Tô indo com a minha moto aí. Ô, melhor, vou ir com o meu cara aí, vou com o meu carinho aí, posso ir de caro? Beleza, eu vou tentar me esconder, eu vou ficar no mesmo lugar tentando me esconder aqui, eu espero que tá brotando, tá, tá, tá tentando procurar, velho, nossa, mano. Tá, velho, monta no meu carro, os caras nem vai percebendo, aí eles vão pensar que nós é morador. Não, peraí, que, peraí, que eu vou pegar minha pop, quando eu tenho a popzinha, eu vou pegar ela. Eu tenho os, os, PM, os PM não sabem que eu tenho esse caro vermelho, minha... Eu já sei! Quer, eu já sei. Onde eu é. já sei onde que a gente pode ir. Ali em cima, eu, ali em cima do moro. Lá nas árvores tem uma casinha, tá ligado? Lá os PM... Ah, é verdade, homem. Os PM não podem Os PM não podem lá. Eu peguei minha porta aqui, que ela é, que ela é mais forte, que eu vou subir o moro. Aí... Mas tu botou pneu, tu botou o motor de... De CJ de, de botou pneu de trilha aí pra isso daí subir, tudo os morão. Não, isso aqui é boa pra subir, né? Viste dois malucos colados aqui na favela, tiozão, dois malucos colados ali embaixo. Não, não, é de boa, esse daí é os companheiros dos tiroteios. De boa, só demora, só demora, só demora, só demora, que tá gostoso. Pera aí, eu vou tentar subir aqui Sim. com a minha range. Hand Rover, a Hand. Nossa. Ah, minha pop caiu, viu? Meu. Aí, eu subi de volta, subi de volta. Depois eu ajeito. Ah, tá, estarei aqui. Deixa eu botar vendo. minha moto agora aqui. Eu tô vendo que a favela ainda tá de boa, não tem nada. Aí as, aí, as polícia não... Ô, oh, cuida aí pra minhas... Zo... Oi do caro, vem aqui na rua, eu passo passar direto, peraí, peraí. o caro não vai passar de frente. Tu tá onde? Tu tá onde? Eu tô aqui na, na frente da casa, tô passando os becos aqui direto, tem que cuidar aqui com os pneus dela. Tá na frente da nossa casa? É, agora sai, sai da casa, aqui ó, tô aqui na, no finalzinho peraí. daquela ruazinha. Peraí, É, Não tem, não tem policial ainda. É uma é uma cinza, é uma cinza minha caminhão, né? Cadê tu, cadê tu? Peraí que eu tô. Te, eu tô perto de uma casinha azul. Peraí que eu tô indo aí nessa parte. Ah, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo, tô, te vendo, tô, te vendo, tô tá indo. Tô aqui na rua, tô aqui na rua, tô aqui na rua. Sim. Abandonar o cara aí. Hein? Eu peguei minha né? Peraí, Peraí que eu vou pegar minha porta aqui. Vem comigo na minha pop, vem comigo na minha pop, vem Não, aqui. eu vou de a pé, eu vou de a pé, eu aguento, vai, eu vou de a pé, bora. Eu vou de a pé. Não, entra aqui na minha pop. Já subi, já subi, deixa eu pegar minha moto, deixa eu pegar minha moto aqui. Que tava em cima da caminhonete ali atrás. Nossa senhora. Bora, bora, bora, bora. Ai, quanta árvore, quase bati. Eu, que eu também que. Eu Ai, minha moto é meio difícil de passar, ela tem Nossa. uns volantes. Ah, eu joguei minha moto aqui mesmo. Ô, oh, oh, se a gente vai passar em beco hoje, treinar fuga? Nós vai ter que treinar fuga, nós Vai ter que passar em beco. Porque então eu vou pegar outra moto pra treinar, porque essa daqui pega, tem uns... o pega o robozão, um... que tem o um robozão, né? Que carico, moleque. É, eu, eu, eu vou pegar MT, cara. MT minha motona, velho. Minha única moto. Eu tô pensando em comba, comprar uma R1200, a mais braba, BMW mais braba, que eu amo ela. Encosta lá, encosta lá, encosta, encosta, encosta ali no outro lugar. Meu fundinho ali. Sai daí, sai daí, sai daí. Não aí, não, aí é não, aí não, aí não, ela é do outro lugar. Do outro Sim, eu tô lugar. dando ré, né? então, eu tô dando a volta aqui, ó, tô dando ré, né, é ué. Aí? Então, velho, eu tô dando olho aqui, ó, Essa Se a Carmen. Acho que é fácil pilotar a moto grande. Eu sei que não é fácil, porque a terra é mais grande Ai, tá do bom, que a tá minha. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ficar aqui. Ó. Fica aqui, do meu lado. Vai lá, do meu lado. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, ó. Fica aqui. Aqui, aqui. aqui. Se os polícia virem pra cá, nós saímos rápido de moto e vamos ali pra baixo tudo, é viu, viu, querido? Os polícia não sobe aqui, os polícia não sobe aqui. Encosta aqui, encosta aqui na parede. Hum, eu acho que os polícia os já saíram, parou a sirene, eu ouvi? Quando eu tava vindo, não tinha ninguém, só tinha uns dois moleque. Eu vou lá ver, eu vou lá ver. O irmãozinho. Ô. Oh. O patrão. Não. Que? Vou descer lá, patrão. Por lá. Ai, ai, ai. Quase bati. Ai, essas árvores, mano. Tem que mandar o patrão cortar. Ô patrão, ô patrão. Oi, fala tu. Tu vai ter que cortar um pouquinho essas árvores, homem. Meio quase em cima até que quase me empenhei, homem. Eu vou ficar aqui dentro da casa. Eu já vazei, eu já vazei. Tô indo lá pra baixo com os ver se os caras também. Não tá não, não tô. Eu, quando eu subi os, os PM não tava mais homem. Deixa eu ver, eu vou. Deixa eu ver, deixa eu ver, vou olhar aqui no bequinho, vou olhar aqui no bequinho. Peraí, deixa, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu acessar meu celular aqui. Peraí. Deixa eu ver. É, os PM já saiu aqui, tá mostrando. Deixa eu ver aqui para no bequinho. É, já saiu, já saiu. Pode descer, pode descer. Tá de boa, homem. Se os homens brotar e me pegar eu falo que eu sou o patrão e as ideias pegam comigo, beleza? tu então fica aí de boa. vou eu peguei o bequinho oh, bora, Ô bora brotar aí na quadra jogar um footer oh, ah não me esqueci que nós não temos bola vai ter que pegar um ai cai, véi ai, cai cai cai, vou ter que fazer um negócio aqui Ô é é, é, é. é, é. é, é, é. rapaziada, era o diabo, o cara já saiu metendo o igual louco. irmãozinho, ô patrão. O o patrão. É. Lá, é patrão, patrão, patrão. É muito louco chamar esse e é, eu vou chamar ele pra roubar uns um... carros. Qual é a polícia que então, me ajudar a roubar um... uns tá a cara de... Sabe? Eu pra... Ou ele é de sério, só foi. Se comprar eu ajudo. Ele pareceu uma gente tipo, boa, né? Peraí, não vai comprar, a que não, mano. Tem graça. Nós temos que roubar, bicho. fica a já que TV. O barquinho, posso ter aí, mas quer. E olha lá, mano. Eu ia dar metade do. Mundo. Eu tô aqui no barzinho do Zé aqui. Nossa, eu sou. Ô, eu, eu tô indo aí caminha com o meu robozão, Aí no barzinho do Zé, beleza, homem? Vem aqui no barzinho do Zé, o um barzinho amarelo aqui. Calma. aqui, tá, Vai treinar os fusos dos B. Ó, eu acho que eu já vou de XJ. Será que XJ é bom pra treinar? Não, é XJ não, moleque. XJ é muito ruim. Pega o robôzão lá aqui, meu. Né? O meu robôzão. Pega o meu robôzão lá aqui. Pega o meu robôzão. Vamos... Tá, eu vou pegar um emprestado. Eu vou pegar um emprestado porque oh, tu, tem, tu tem vários desses daí. Não sei porque eu tu tenho. comprou um monte igual, né? Eu tenho. Tá. Vou brotar lá Não, não, tu deixou um escondido lá embaixo da ponte, tá ligado? Lá onde que tem aquela casinha abandonada Onde que tem as motos abandonadas Tu deixou lá, homem Não, deixei lá não, tá aí na casa, pode ver Mas tu falou um dia que tu deixou lá, homem ah, não, tá, deixei bom. não, deixei não Peguei, eu peguei <risos> Sabe que vai ser fera pra nós... Ah, brotar assim um beco porque eu não sou muito bom em beco mais vou chegar aqui no grau bom bom bom bom bom vou cair bom bom bom bom bom bom bom Sai da frente, homem! Quase que eu te mato. Segue eu vou botar pai. na câmera... Em... Segue eu vou... Pai. Oh. Vai. Não, Vai. Segue o pai. Aí, deixa o aqui. Oh. que que tu falou antes disso? De daré, segue o pai. Não, antes de seguir o pai. Bota na câmera interna. É. Tá, botei. Vou... Vai. Vai. Vai. Vai. E primeiro? Tá, peraí. Eu já fui, eu tô aqui na frente. Minha moto não passa, minha moto é muito baixa. É Olha, minha moto é essa baixa. Essa é da grauzinha, essa da aqui, ó. Não é aí. Aonde? É aqui, moleque. Seu Ah, Inter. aqui no cantinho, aqui. Seu doente. Aqui, ó, vamos, vamos. Ih, Ó, oh, moleque, tu tá me atropelando! Tem que cuidar que tem um bolão! Meu Deus do céu, seu boca aberta! Mano, é até um o chefe na frente! Você tá achando que tu tá fazendo o que, moleque? Até o um chefe! Tô te esperando! Na Vai, vem aqui por onde eu subi é. Mas se eu pegar esse GD aqui na Eta, os caras não pegam não, mano. os caras passam mal. esse GD eles vão na hora Eta, eles vão pegar a Eta. Mas... Bora! Bora! Bora! tu tá eu subi pro, pra cima do muro, doido. Que moro, fi? É, mano. Tu tá no campo... brota no campinho de futebol. Tu não desceu o um morão lá? Tinha um morão que Ai, é de terra? Não. Ah, sério que tu Ai, não desceu? Não, desci! Cadê tu então? É aqui, homem! Meu Deus do céu, tu é cego? Eu já tô protegendo aí, eu, eu tô aqui, ó! Tá me vendo? É sério, eu não tô te vendo. Hã? Ah? É sério, eu não tô te vendo, eu tô cego. Te... Eu tô do teu lado, filho. Eu tô, eu tô na tua frente. Aqui, pro lado, né? Aqui pro lado. Tu não, tu não me viu? Não, cadê tu, homem? Tu tá me atropelando. Hã? Ah, para de ser cego, ele inicia esse treco logo. Mano, essa porra não tem ninguém na minha frente, velho. Mas quem é, as Melhor tu reiniciar hein? Tá, vou iniciar aqui, velho. Bugou tudo, velho. Vou ter que sair aqui. Pera aí. Agora vai fugir, rapaziada. Agora eu vou voltar pro cidade pra um gente... é, ver qual objetivo. Ah, caraca, burro! Parabéns! Não entendi. É, Deu, moleque, não, que bugou tudo! Chirão? Ah, é isso. Tô brincando, cara, mas. Bora Você conhece a Pires? Fica mesmo como é, agora, é, agora, é que faz. É o planeta que eu é consegui da Pires. Parabéns! Bora, filho do Bio! Beleza então! Oi. É do Bio! Oh, Canta lá o Pic-Pic-Machado! Pic-Pic-Machado! Machado! É ver. É ver o beck! Primeiro beck é o ver mamãe. Segundo beck. Nós estamos no Terceiro beck é o quase bebê. Uou! Não era pra cantar? Tô gravando vídeo, porra! Ô, patrão, por que tu não falou antes isso, cara? Ô, patrão, pelo amor de Deus, patrão. Tô tu aqui do radinho, moleque. Ah, porque tu não falou antes, patrão, que tu tava gravando? Pelo amor de Deus, patrão. Cola no... Ah, bem. cola no mesmo ah. lugar, cola no mesmo lugar. é que Tá. Saltar logo, não? Galera, só pra avisar, aqui é um vídeo sem, tô sem conteúdo. Ó. Ah, cola aqui, fi. E se eu te falar que o negócio te deu uma bugada e não quer entrar mais? aqui. Ah, eu Acho que tu pode dar uma dormida e no dia seguinte, daí eu acho que vai dar, tá? Que, que é o seguinte, pai? Outro dia seguinte tem, pai? Não, não tem nada a ver. Bora! Tu não entendeu o que eu falei, moleque? É pra tu vir hoje. Vamos, vamos, vamos, vamos. Eu sei, mas não quer entrar. Não. Eu não entendi. Entra no Família, que eu tinha não... aqui? Entra no. Tife. Nuro. Eu Eu sou mesmo, eu admito. Que é verdade. Ver se ah, eu aqui. vou treinar dentro sozinho, não dá não. É, vai. A esquerda, a direita. <risos> meio. Já te show o Nouradinho de novo, peraí. Bora, gente. É, Aê, patrão, te amando, Radinho, de novo. Tá escutando o Radinho aí? Ô, oh. oh, galera, é só uma coisa. Um... Oh, oh, nome uh, uh, ali... uh, o nome, uh, do, meu uh, amigo... uh, o nome uh, do meu amigo. Uh, o nome do meu amigo vocês já viram, né? É Lorenzo. Mas o meu sabe que não pode falar, né, moleque? É, ué, esse daí é meu patrão, esse daí é o, o Juninho? É, o Juninho. Eu se esqueço o nome do meu patrão, galera, porque eu sou novo no trabalho, daí algumas vezes eu se esqueço, né? E outro dia lá, que nós tava um tiroteio lá, Tu, tu me chamando, Cauã, Cauã, Cauã, Cauã, não sei o quê. Nós falando tiroteio. É, eu tô muito, eu tô muito com esse Cauã aí, cara. Eu tô muito com esse Cauã, acho que eu vou ter que dar uma pausa. Ele, ele, ele, esse Cauã aqui é, é quem? Ele mora aqui na favela, né, moleque? É, eu fico chamando muito ele, eu só brinco com ele, cara, e daí não dá, né? É. Tipo, o Cauã, ele. Ele. Ô, oh, porra, não consigo depositar por aqui na casa. Ele é bom no tiroteio, tá ligado? Aquele moleque é bom no tiroteio. É. E pra tu ter noção, um dia eu te chamei de Cauã, Cauã. Não, um dia pra tu ter noção eu chamei Gabriel. Um, eu chamei um monte de qualquer nome, me esqueci teu nome, homem. Chamou de Pedrinho! Cleitinho! É Pedrinho! Sendo que eu que sou o Cleitinho! Como <risos> você? Bom, ó, eu vou falar, eu vou falar a primeira letra do meu nome. É a Jota! Não, cara mano o pastor tem no seu carro o oh, mano cai da mente desse calor lourenzo oh, tá de... que... oh, eu vou ter que imitar um pouco com esse calor para ele sair da minha cabeça beleza cara Viu? é um Clara, pouquinho de Clara, problema o no barzinho do Zé Já vamos aproveitar e pegar um Red Bull Agora. Viu, eu vou falar que eu, eu tô aqui numa casa Perto aqui no barzinho do Zé E eu já volto oh. Eu vou dar um oh, silêncio Ó, tem monster Ó, ó, escutei Eu vou dar uma silenciada aqui, já volto Sim, peraí, ó, oh, vê se no barzinho do Zé tem monster aí Que eu vou pegar um monster Tem, tem, tem, eu vi antes Tá, eu vou silenciar aí, já volto Já volto tá ah, patrão. Bom. Essa favela é muito linda, cara. É muito gostosa. É muito linda, cara. O posto aí. Ah, já aproveitou já que nós vamos treinar. Deixa eu botar um, um tanquinho cheio aqui. Opa, meu chefe. Completa o tanque aí. Tropa, sai do aí, vai sair do carro aí, do o vai ae, deu, deixa eu postar a motinha, ó meu, queria aí, ó oh, meu, é cara, meu chefe ó, oh. meu chefe, é, cara, é é cara ele é, é, é muito top, sabe? eu amo ele, não, amar e amor nem vem. Mas eu gosto de mim pra caralho, velho. Ele é muito legal. Tu mesmo? Falei que eu gosto de tu, mas não daquele jeito, tá? Deixa eu colocar meu capa rosinha que É o capa que eu mais gosto. Eu Eita, então, pera! Minha moto. Oxi, ah, véi. Ô oh, moto, tu me burga de novo, moto. Por que tu faz isso, motinha? Não gira, motinha. Você tá. Eu acho que eu vou ter Ó, te, oh, eu vou te dar um pouquinho de monster, mas, mas só um pouquinho, mas tu não vai me ajeitar, Tá bom, moto? Vamos, se levanta? Ah, beleza, minha. Ô, oh, chefe! Essa moto tá muito preguiça Oxi, tem três caras com a mesma moto do que tu. Quem que é aqui nessa merda? todo do teu lado. Oxi, o maior aqui não passando na passando rua Tem duas motos igual a tua, ideias Eu só quero viver feliz. Andar tranquilamente na favela onde que Ó, eu... oh, deixa eu comprar meu monstro. Oh, tá me escutando? Sim! Bom, eu... Opa meu patrão, passa um monster aí de massa verde Valeu meu patrão, Valera, valeu, valeu. Coloca na conta do chefe aí, só não fala nada um, tá, eu, aí é um pouco, por Onde que tu tá patrão? Na vou dar um xingão nesse moleque. que ele mandou colocar na minha conta. Olha, patrão! Olha, eu que escutei, tu tava coradinho ligado, tu, tu falou pra colocar na minha conta. Não, não, patrão, não falei não! não. Falou assim, quer falou lá pra não falar nada. Na moral, agora, vou, vou, agora eu vou abaixar teu salário. Tô brincando, patrão, não coloquei na tua conta. não, botei na minha logo, patrão. Não. Agora tu vai. Eu sei bem Agora que... tu vai. Agora tu vai começar a me dar quanto, então? Bom, eu sei bem que eu. Que eu, que eu tenho. Que eu sou. Bilionária. Mas. Eu tu... ganho. Eu ganho 7 mil por semana. Não. E tu vai baixar. Pa... E tu vai abaixar por 6 mil? Não, tu não ganha 7 mil. Eu ganho Sim. quanto, então? Tá ficando louco, moleque. Você parou pra contar seu dinheiro, não? porra Não, eu só gasto, homem. Eu não parei, Coleque, não. Mas é que tu ganha 30 mil por mês. É verdade, né? Eu não conto, não, patrão. Desculpa. Mas, Ma mas, tu vai, tu vai... mas agora tu vai receber só 25 mil. É, mas tá de boa as motos tá barato mas a moto que eu quero tá cara pra caramba. Mas eu acho que eu, eu não vou comprar ela porque ela é muito fraca e ela tem os, vo, os guidão ah, muito ah, grandes. galera, galera, galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Pera aí, patrão. Vamos treinar agora que eu tô chegando aí na favela. Bora só. Não, não, não, não. De boa, de boa. Tô de boa. Tô de boa. Vou Oi, ver, Cai, deu, deu, deu, deu, uma dor, deu uma dormida aí? É, Tava com... ó, vamos aqui ó. Vamos iniciar o vídeo. ai então, fala É nós